YouTube. Se eu não me engano, ele vai ser o último desse mês, por isso que já foi agendado lá no Twitter oficial do Forza o próximo episódio da série Let's Go, que está chegando aí para revelar o que a gente vai ter de novidades na série 11. E até o título da série 11 já foi revelada, o nome da, da série vai ser Ramirez Racing History, eu acho que é assim que pronuncia, eu achei que ia ser revelado algo a respeito da Donut Media, mas pelo que eu vi, por enquanto, é só essa série um novo modo história que vai ter. Parece que todo update agora a gente vai ter um modo história e novos carros. E como todo lançamento de evento sazonal, o Forza nos dá algumas pistas nas imagens que eles colocam lá para agendar a lives. Eles não nos dão algumas pistas de novos carros que vão aparecer pra gente. Foi revelado pistas de dois carros que tá gerando uma certa discussão aí nas lives e no Twitter também da galera. O carro mais fácil de ser identificado nas imagens que os desenvolvedores publicaram no Twitter oficial, é a Mercedes 300 SLR só mostrou a parte interna dela, mas já dá pra gente saber que carro é, inclusive o pessoal conseguiu identificar de boa por causa da parte interna dele, eu vou deixar a imagem pra você ver, deixa aí nos comentários, mas eu acho que essa Mercedes 300 SLR ela já está lá no Fuso Horizon 4 e o pessoal está aproveitando e trazendo pro Fuso Horizon 5 eles estão segurando, eu acredito não estão trazendo todos os carros de uma vez inclusive eu acho que pode ser que venha Alfa Romeo para gente aí também e provavelmente os desenvolvedores estão segurando esses carros aí para dar um, um certo nível de novidade todos os meses para gente eu acho interessante deixe aí nos comentários se você acha que eles deveriam trazer logo todos os carros que tem lá no Forza Horizon 4 que eu tenho certeza que eles têm contratos de vários carros que estão lá e eles vão ficar revelando e trazendo esses carros nos eventos sazonais. Vamos para mais uma corrida online, lembrando se você quiser participar das nossas corridas, é só aparecer lá na Twitch se você quiser trocar uma ideia com a gente também, todos os dias na Twitch eu estou fazendo lives a partir das 9 até 9h15 eu estou abrindo as lives de segunda a segunda, beleza? Então, a segunda pista do novo carro que tá chegando pra gente nesse update 11, a gente vai ter que dar um zoom na imagem do Ramires, eu fico impressionado com o nível de curiosidade da galera, o pessoal deu um Zoom, porque sempre, né, nos updates, o Forza eles revelam algumas pistas, né? E o pessoal foi logo no Zoom lá no óculos do Ramirez, que é o personagem desse update 11 em modo história, e o pessoal tá brigando lá. Nas redes sociais, um saldo que é um Alfa Romeo Julia, porque ainda não chegou essa marca para a gente no Fuso Horizon. Se que com certeza essa marca deve ser problemas de direitos autorais, né? Porque não é possível não chegar para gente até hoje a Alfa Romeo. E outros que eu acredito que faz mais sentido estão dizendo que é uma BMW M4 da geração G82, que é a nova geração de BMW. Se for mesmo, essa BMW é muito bom, dá até para aliviar o estresse aí do pessoal. Que fala que ah, o Forza está trazendo carros do Horizon 4 para a gente. Eu acho que eles estão segurando esses carros que tem no Forza Horizon 4 e estão chegando para a gente. Os dois postes do, dos eventos sazonais, o que a gente pegou o GW e o próximo poste que a gente vai pegar, eles são lá do Forza Horizon 4. Eu acho interessante eles fazer isso, não trazer todos os carros de uma vez, porque dá um certo, um, um certo nível de progressão no jogo, dá uma sensação de modo história, para não chegar tudo de uma uma vez, que eu vejo que tem muita gente que não gosta quando o Forza já entrega pra gente no começo do jogo o carro mais rápido. Eu também defendo que o Forza deveria dar um, um, uma certa progressão pra gente. A gente começar com aquele carrinho mais básico, que nem era nos outros jogos anteriores. E a gente ir subindo e com aquela dificuldade de ganhar dinheiro, né? Hoje o pessoal é louco pra ganhar dinheiro no Forza, mas eu já prefiro um nível de progressão. Deixa aí nos comentários o que, que você acha desses chegar essa BMW da geração G82 e ainda vai ser de graça pra gente porque por enquanto não foi anunciado nenhuma nova DLC pra gente Outra coisa interessante também, que depois que eu postei aquele vídeo falando sobre os carros mais raros aqui do jogo, se você é novo aqui no canal quer saber quais são os carros mais raros do jogo, na descrição do vídeo aí na lista de dicas, tem dois vídeos mostrando os, os carros mais raros que tem aqui no jogo, né? Lógico que vai aparecer mais a gente vai fazer mais vídeos, então é por isso que é importante você se inscrever no canal, ativa o sininho aí para você não perder nenhuma novidade, beleza? Então depois que eu postei esse vídeo, eu falei que precisa de ter nível de de aqui ou de design para você conseguir vender os carros a mais a é, vender a mais não vender a 20 milhões os carros e eu vi que alguns seguidores e comentou que não precisa mais desse nível parece que o jogo deu uma bugada né para variar o forza horizon 5 com vários bugs esse jogo aqui eu tenho quase certeza deixe nos comentários esse game aqui ele foi lançado às pressas para gente por isso que ele tem essa quantidade de bugs aí problemas de save com vários problemas de progressão, também e o novo bug da vez que eu não sei se está acontecendo com você, se está acontecendo com você, deixa aí nos comentários, porque aí ficou mais fácil ganhar dinheiro ainda, né? verdade até pra gente fazer um vídeo incentivando o pessoal aí a focar mais no leilão para ganhar muito mais dinheiro, porque se você quer ganhar muito dinheiro e rápido, não tem coisa melhor do que no leilão, porque lá sempre tem alguém vendendo carro mais barato e o pessoal vendendo os carros mais caros. Então, deixa aí nos comentários, você que não tem nível de tunador ou de designer se você está conseguindo vender vários carros aí a, na casa de 20 milhões. Ah, eu quero aproveitar também para passar um recadinho que eu vi que o pessoal comentou no vídeo do evento sazonal que eu vi que tinha muitos jogadores aí que estão com dificuldades para completar a caça ao tesouro, não tá achando nada quando clica lá. Eu vi o pessoal comentando ontem na live e alguns deixaram aí nos comentários também dizendo que tem que fazer primeiro o campeonato da Extreme, o campeonato número 2, se eu não me engano, é o campeonato número 2 que vai te dar um traje de corrida da extreme você tem que fazer esse evento para depois ele liberar para você o baú da caça ao tesouro eu acho que os desenvolvedores deveriam deixar as pistas melhores né porque eu vi que muita gente já prefere fazer esses eventos de caça ao tesouro e deixa as corridas para fazer depois então é por isso que muita gente não conseguiu completar esse objetivo tá então se você não fez esse objetivo corre lá que ainda dá tempo o próximo evento sazonal começa na quinta-feira agora eu Acho que é a partir das 11h30. Uma vez eu entrei às 11h30 e, e começou praticamente meio-dia, né? Mas geralmente é 11h30 que começa o próximo evento sazonal que vai dar outro poste super bacana pra gente. Vamos finalizar essa corrida aqui falando sobre o atual Update 10 aí que a gente está participando com essa temática de carros de rali elétrico esse update 10 aí eu acho que ele serviu como a reflexão para os jogadores aí do Forza será que realmente a galera quer esses carros da Tesla esses carros elétricos aqui no jogo porque esse update 10 com esses carros elétricos aí eu vi que o pessoal tá odiando as corridas de rali com esses carros elétricos principalmente porque eles não fazem barulho nenhum os carros têm manobra muito boa eles parecem muito com Peugeot né os carros todos são iguais só muda mesmo a, a, as equipes né tipo os carros da Stock Car né só uma bolha ali mas o motor é o mesmo fornecedor é tipo a Fórmula E também né que é a mesma coisa só que eu sinceramente eu não gosto eu prefiro carro que faz barulho se não fizer barulho eu acho bem chato deixa nos comentários o que que você tá achando desse evento sazonal dessa temática de carros de rali eu acho que não precisa ser um gênio para saber que tá rolando uma jogada de marketing aí e ambas as partes e saíram ganhando, né? O Forza Horizon, né, a Playground Games, para ser mais exato, eles ganharam esses carros aí totalmente de graça para fazer um marketing para essa categoria que eu não sei se é categoria nova, eu nunca ouvi falar, só fiquei sabendo dessa categoria de carros de rali elétrico depois que apareceu lá no Forza. Se ela já existia, então foi algo que foi assertivo para eles, porque tá divulgando a marca para o público jovem, que é a maioria do Forza Horizon, e tá também ajudando o pessoal do Forza na questão de conteúdo, né? Porque eles estão ganhando carros grátis e falando que ah, nós estamos dando esses carros aqui para vocês de graça e dando os carros de graça mesmo, porque os eventos sazonais, a gente tá pegando os carros aí até em corridas, né? Eu acho que esse update 10 deixe nos comentários, esse update 10 é da Porsche, só que virou da, dessa Extreme I aí, mas realmente é da Porsche, porque a maioria dos carros ali, os prêmios eles estão registrados para os carros da Porsche. Depois que eles devem ter alterado ali aquelas corridas para dar esses carros aí da Extreme e fazer a gente fazer as corridas de rally com esses modelos aí da Extreme Esse update 10 me leva a acreditar que se aparecer algum evento sazonal aí, trazer carro da Tesla pra gente, vai ser fogo de palha. O pessoal vai andar um pouquinho ali, depois vai esquecer. A gente tem vários carros aí com a BMW M8, a, a Ferrari, a pista, né? Tem aquela Lamborghini também, a a Evo, que eu acho que é a Evo que ela apareceu pra gente aí a SVJ, até que o pessoal anda muito com ela, chegou pra gente a SVJ e o pessoal anda muito, agora esses carros elétricos aí, eu acho que vai flopar igual, tá, igual flopou a expansão da Hot Wheels, que eu não vejo ninguém falar mais nada, então deixe nos comentários o que, que você tá achando aí da expansão da Hot Wheels, você comprou vai comprar, o que, que tá achando? e o que que você tá achando aí, se chegar mais carros elétricos, você acha que vai ser bacana ou vai ser fogo de palha? Deixe aí nos comentários e até o próximo vídeo.